E aí, Thor, Amor e Trovão é uma boa adaptação? Quem aparece no filme? E qual é o futuro do Thor a partir de agora? É isso que a gente vai falar nesse vídeo, e se você ainda não assistiu o Thor, Amor e Trovão, cuidado, esse vídeo terá spoiler se você um assistiu e não liga para spoiler pode ficar tranquilo mas se você liga para spoiler a gente vai deixar um link nos cards que leva para outro vídeo que também é nosso falando do filme sem nenhum tipo de spoiler para você poder assistir tranquilo isso até se você tiver em dúvida se você vai assistir assiste aquele vídeo que a gente dá a nossa opinião e aí, se você gostasse assistir depois você volta aqui e aí fica tranquilo com os spoilers começando com uma resenha básica Thor, Amor e Trovão, contextualiza aí se passa na história Thor, o Carniceiro dos Deuses. Na verdade é um misturado de Thor, o Carniceiro dos Deuses, com Thor, a deusa do trovão. Inclusive, esses encadernados do Thor, dessas fases, a gente vai deixar tudo aqui na descrição. Lembrando que comprando pelo nosso link de afiliado, você ajuda muito o nosso trabalho a continuar aqui no YouTube. Então, continuando a falar, Gor, o carniceiro dos deuses, não tem suas preces ouvidas e, com isso, ganha um novo, uma nova missão de vida, que é matar todos os deuses. Uhum. E isso, nisso, nesse rolo todo do Gor, lá na Terra, Jane Foster, em Nova Asgard, ela assume o papel de Thor, empunhando o Mjolnir. Mas então, até que ponto isso é fiel aos quadrinhos? A gente vai ver agora. É, a gente tem ali a Necrosword, a Necro espada né, que eu prefiro chamar de Necrosword, então eu vou continuar chamando de Necrosword, que realmente tem algo parecido com os quadrinhos. Realmente o Guara está no deserto, é, realmente ele encontra lá um, um deus caído, né, é, que estava lutando com um cara que estava usando uma Necro, a ne Necrosword, Sword, ia falar Necroespada, a Necrosword. Só que nos quadrinhos tem a diferença que... Quem tá empunhando a Necrosword é o Knu, é Knu, né? Knu. Knu, que é o deus simbionte, é o deus dos simbiontes, o deus do Venom e tudo mais. Que até apareceu na saga Senhor das Trevas do Venom. É, a gente descobre isso, eu não lembro qual que é o número. Venom número 4? É, Venom número 4, que a gente descobre que é o Knu, que foi um... Como que fala? Do que volta? Hatchcon. Uma retcon hatch que fala que realmente era Knu. E ele matou um deus do sol, um deus brilhante, que é o que acontece lá. O um deus do sol, um deus todo de dourado. E ali ele começa a sua jornada caçando outros deuses. Que a gente tem ali também a mesma coisa do, no, no filme. isso mudou pouca coisa, mas ainda continua no mesmo caminho. No filme nós vemos que o deus negro, que seria, seria o Knu... Ele uhum. tá caído no chão morto, enquanto o deus dourado tá ali festejando a vitória em cima do deus morto. E o deus dourado deveria ser o deus do Kinu, o deus que o Kinu servia. Knu não, Gore. O gor Kinu não, não gor. o deus que o gor servia. E isso acaba fazendo com que o Gore re... fique muito bravo, porque a filha dele acaba de morrer em seus braços, porque esse deus não ouviu as preces dele, então ele se revolta e mata o deus. Não só uhum. mata o deus, como é mostrado ali já o, Indícios de que a espada, ela é em partes amaldiçoada uhum. Que eu acho que na verdade esse deus caído, né, que a gente tá falando que é o deus Eu acho que realmente não era um deus, eu acho que realmente só era um, um portador Que mais pra frente no filme fala que o portador é corrompido pela espada e morre por ela Exatamente. Então eu acho que foi, foi isso, não é um deus, eles não adaptaram a saga do, do, deus, do Senhor das Trevas, então eu acho que realmente só é uma pessoa ali que, que se encaixou ali, tava é, andando pela rua, encontrou a Necrosword e acabou se amaldiçoando. Eu achei que a gente ia falar mais pra frente sobre isso, mas realmente aqui a Necrosword foi adaptada de uma maneira diferente. Ela vai passando de portador e portador, e cada portador ele é amaldiçoado a morrer na mão de um deus, porque ele vai tentar realmente matar os deuses. Muito embora, a Marvel não tenha fechado as portas para o Knuckles. Uhum. Por quê? Porque aqui em nenhum momento explica como que, de onde vem esse poder. É, da, da onde surgiu a espada. Da onde surgiu a espada. E os monstros, porque uhum. a espada gera monstros. Uhum. Da, que monstros são esses? É, é monstros de sombra, mas da onde? É, exatamente, que sombra, porque os simbiontes são em grande parte uhum. pretos. Então uhum. a gente pode aí ver mais para frente mais do planeta simbionte que já foi especulado no Homem-Aranha e acabar vendo aí entrar no CM de alguma maneira. Continuando nas comparações, a gente tem a forma que a Jane Foster ganhou o martelo, né? Que o martelo escolheu ela. Sim. Né? Porque aqui não é muito bem, escolheu, só que não escolheu, é, tem dedo do Thor nisso, não tem, o que que aconteceu, né? É, na hora que eu assisti eu fiquei meio confuso, depois eu entendi, fiquei confuso de novo, mas agora eu, eu acho que eu entendi. Né? Sim, o filme ele não conta em nenhum momento como que acontece, mas ali a... o Thor, ele basicamente muda o encanto do martelo. E o que é muito diferente dos quadrinhos, e isso me irritou um pouco, uhum. porque nos quadrinhos, do... do tanto trauma que a Jane Foster já passou, ela acaba se tornando uma pessoa digna. Não só digna, o tanto que o Martelo, quando estava na Lua, muito ali após a saga Picado Original, onde Thor perde o direito do Martelo, o, Thor, o, o Mjolnir chama a Jane Foster. E com ele chamando a Jane Foster, a Jane Foster vai lá e se torna Thor. Aqui no filme não. Uhum. Aqui no filme Thor, ele muda o encanto do Martelo, para o Martelo sempre proteger a Jane. E quando a Jane está morrendo de câncer, assim como nos quadrinhos, o Martelo então... Vai pra mão dela. Uhum. Ela te, tenta... que ela fala, né, que tentou... O martelo tentou conversar com ela, né? Sim. Tentou ir até ela. É algo que acontece nos quadrinhos. É uma forma deles pegarem isso e terem readaptado. Mas, realmente, é... Eu acho que ficou legal dessa forma. Eu não gostei do, do novo encantamento. Só que o fato dela ir até a nova de atrás do martelo e chegar lá, o martelo se reconstruir, eu achei perfeito. E essa parte de se reconstruir é um ponto fundamental. Pra quem não se lembra, em Thor Ragnarok o martelo foi quebrado, estilhaçado, uhum. na verdade, e aqui o martelo não está inteiro. Pra, pra quem não se lembra e assistiu o filme, lembrou, né? Porque Exatamente. tem a, aquela peça lá, então lembrou o que aconteceu com o martelo, e aí ele voltou e, eu, e foi as artes vazadas, né? Sim. as artes tinham vazado há muito tempo de brinquedo, Lego, realmente estava ali o martelo do Thor cheio de De lacunas preenchida com um aspecto azul, que é o um raio é, seria, que é o raio. E não, aquilo vai fazer parte do filme, tá bom? Então ela joga o martelo e o martelo se despedaça e depois volta e forma o martelo novamente. Não, não, não. Isso é muito massa, isso é, cria é, cenas muito impactantes. É algo que adaptou bem, tipo, usaram, eles destruíram, viram que, pô, e agora pra onde que a gente vai? Sim. Reconstruíram e readaptaram ele pra essa nova forma. Então ficou surpreendentemente legal. Exatamente. Uma outra coisa que adaptaram... Mas eu senti ali um, uma certa falta, foi o próprio Gore. Porque o próprio Gore, ele tem um, uma carga dramática muito forte e muitos momentos que o Gore estava presente, eu não sentia medo. Uhum. E é aí que entra, se você viu o vídeo anterior da nossa análise sem spoiler, a gente chegou a falar da atuação do Christian Bale. Então, eu não sei se... Eu não senti medo por causa da atuação caricata do Christian Bale, ou se eu só sentir nojo igual você sente nojo assistindo Batman do Tim Burton vendo o pinguim escarrar a uhum. coisa preta da boca. Então, é, eu senti muita falta de um gore mais é, pesado, sabe? Uma carga mais pesada no filme. É, é algo que eu também senti falta, é que traz algo mais filosófico né, pro Thor. Sim. O, essa fase do no próprio Carniceiro dos Deuses... É, qual que é o nome? É do Jason Aaron, né? Do Jason Aaron. Essa fase do Jason Aaron, é, tanto o Carniceiro dos Deuses quanto o Bomba Divina, que é, traz a fase do Gore ele traz muita coisa filosófica. É, até com viagens no tempo ali, né não vou, não vou falar muito, mas ocorre ali em alguns momentos. Não é muito bem viagem no tempo, né? Sim. É, mas é, é um modo mais fácil de explicar. É, ele traz algo mais filosófico e nesse filme não teve. Na verdade, Thor inteiro ele tem uma pegada uhum. muito filosófica e eles preferiram parar de tentar fazer isso, porque tentaram com o Thor 1 e Thor 2 e não deu certo. Uhum. Mas esse Thor, por exemplo, ele traz a mensagem que, que, é, que o Thor, o carniceiro dos deuses, passa, que é de você entrar crente e sair ateu, basicamente, uhum. só que de uma forma muito caricata, de uma forma muito brincalhona, cheia de piadas. Por exemplo, Thor falando de Zeus. Que Thor se desencanta quando conhece Zeus. Uhum. Então a gente vê ali muito do que o Jason Aaron passou nas histórias dele mas de uma forma que... Não sendo levado a sério. É, é aquele negócio que ele fala, né? Nunca conheça seus deuses. Aí que até zoei. Nunca pergunte pro Thor o que, que ele tava fazendo Era Viking. É. Que é. Exatamente. Você quer saber ler o quadrinho Carnaceira dos Deuses. Que vai, você vai saber. E talvez seu encanto pelo Thor diminua um pouco, né? Incluindo... Oh, meu, diminua não. Eu, eu gosto pra caramba. Incluindo tem um monólogo. Muito bom no começo do Thor. Que... Cara é incrível, no, no, no quadrinho, tá bom? No quadrinho tem um monólogo que é muito, muito incrível e esse monólogo eu senti ele de certa forma no filme, porque em muitos aspectos o filme é se contado apesar, no meio do filme ali, vão sendo se contadas histórias sobre os deuses, então eu acho que aquele monólogo foi transmitido por uma outra parada, sabe? O, o, não sei se o Taika Wattich chegou a ler O Carneceiro dos Deuses, eu acho que sim. Até o Jason Warren também serviu como consultor. É, mostra como que deuses, é, entidades, seja lá o que for, elas são sendo passadas através de história pelos tempos. E isso eu achei muito massa, é um jeito muito bom de adaptar a história. Agora falando agora indo pro, já pro final, né a gente teve ali a Jane Foster e a morte da Jane Foster. né e que é algo que acontece nos quadrinhos ela realmente é a mesma coisa o martelo quando ela usa, vai matando é, ela vai matando ela o, o martelo acaba, acaba é, destrói todo o processo que a quimioterapia faz Sim. reverte o processo então toda vez que ela pega o martelo ela realmente fica pior e eu achei que, foi algo que a gente conversou que foi desperdiçado um futuro aí brilhante. Sim, por quê? Aí fala, nossa, mas ela já poderia morrer com o tempo. Cara, mas é, futuramente a personagem poderia ser muito uhum. bem trabalhada. Esse lance do câncer foi muito rápido. Ele poderia ser muito bem trabalhado. Ela como Thor poderia ser muito bem trabalhada. O tanto que é, eu, anos e anos de leitor de Thor, eu acho que a Thor da Jane Foster ela tá pau a pau, em pouco uhum. tempo ela chega a ser pau a pau com o Thor Odinson pra mim. Então eu acho que, olhando com, por um lado analítico de fã, a Marvel pisou na bola em matar ela. É, o, o que eu digo também é que eu gosto muito da, da Thor Jane Foster, né, a poderosa Thor, só que desperdiçou também, é o que eu sempre venho falando, que eu queria muito ver, que é os totalmente novos, totalmente diferentes, Vingadores. Vingadores. E o que desperdiçou é esse potencial, né? Que a gente tinha esse potencial que ia ficar perfeito no cinema, que a gente já, já tem ali bons, é, bons atores fazendo os outros personagens, então ia encaixar muito bem, só que foi totalmente desperdiçado. E aí, às vezes não precisava nem, nem adaptar direto os totalmente uhum. novos, totalmente diferentes Vingadores. Só uma parte Uma cena igual é... da, das Vingadoras, né? Sim. Já faria é, muito sentido. A gente teve algo que a gente conversou, que apareceu um, circulou um vídeo na internet do, do Falcão, da Miss Marvel, da Capitã Marvel e do Homem-Formiga e a Vespa, né? Que se eu não me engano é uma atração da Disney. Sim. Deles lutando contra o Ultron. E eu acho que, tipo, se tivesse algo assim, é pequeno, uma atração da Disney. E já seria muito legal pra ter pelo menos uma referência, uma, uma adaptação, pequ, mesmo que pequena. Uhum. Seria aproveitar o potencial que a personagem poderia ter. o que pegar, simplesmente pegaram e mataram ela, né? Vamos ver assim. Só que outra coisa, já continuando falando da Jane Foster, é uma das cenas pós-crédito. Sim, a Jane Foster vai pro Valhalla. Ela morre digna de uhum. uma guerreira asgardiana e acaba indo para o Valhalla. Que acontece nos quadrinhos. Sim. E aí, agora a gente vai para outra cena pós-crédito, que a gente não gostou. Sim. Tipo, a gente gostou do personagem que apareceu, mas não o motivo. A gente não só gostou, como a gente acertou. Se você ouviu Sim. o nosso vídeo análise do trailer de Thor, a gente já falou ali que o Hércules iria aparecer. Uhum. Em algum momento ele podia aparecer. E realmente apareceu, só que não como amigo do Thor, como a gente achou que seria. Sim. Né? E isso gera uma boa expectativa pro futuro. Por quê? O Thor, ele ataca Zeus em determinado ponto do filme e rouba o raio de Zeus. Aí, ó, virando Percy Jackson uhum. já. Disney é. comprou os direitos direito de Percy de Jackson e já começou a adaptar. Uhum. Enfim. É, ele ata... O Thor ataca Zeus, e Zeus, no... na cena pós-crédito, fala pro Hércules que eles não temem mais, os humanos não temem mais os deuses. Que o... uhum. Só querem ver os super-heróis. É, só querem ver os heróis, e agora eles vão descer pra fazer o circo pegar fogo. É, que eles vão temer quando o Thor despencar. Sim, vão temer quando o Thor despencar. E isso acaba é, faz... mostrando o Hércules como uma forma ruim. Uhum. Por que uma forma ruim? Provavelmente, Hércules vai ser adaptado com o vilão de Sim. Thor. E eu não sei se ele vai ter aí o um marco de, de herói, mas pra quem não sabe, o Hércules é herói da Marvel, inclusive ajudando na Guerra Civil. Ele é amigo de Thor. Ele é amigo ele, do Thor. Ele acaba destruindo né, o robô que o Stark fez com o, o DNA do Thor. Ele acaba destruindo e fala, tu não és Thor. Sim. E além do mais, quem é o vilão, o grande vilão, do, da mitologia grega ali na Marvel é o Ares. Então eles poderiam ter colocado uhum. o Ares em vez de colocar o Hércules. Mas enfim, a gente gostou de ver o Hércules ali e futuramente a gente pode ver ele como vilão. E, a, e o que desencadeia os quadrinhos do Thor, de toda Asgard, né? Que é a regra... A, a Guerra, Guerra dos, dos Reinos. Reinos. Que pode surgir aí justamente com o Zeus, o Hércules indo atrás do... Do, do Thor e da nova Asgard. Em vez de ser uma guerra dos reinos do Thor contra o Malekith uhum. e a Asgard, pode ser ali uma guerra literal de várias Sim. mitologias diferentes. Que porque, foi mostrado, né? Que porque foi mostrado. Não tem só a mitologia grega e a nórdica. Uhum. Foi mostrado deuses de várias mitologias, incluindo um deus muito semelhante aos deuses maias, que pode aí trazer... Namor, porque uhum. se você já viu a arte conceitual de Wakanda Forever, Namor ele vai ser, vai aparentar ser é, um deus maia, uhum. né então logo logo a gente vai ter mais novidades aí sobre o universo expandido da Marvel e como essa, essa guerra de deuses pode se desencadear a gente vai ter mais deuses é, uma coisa que eu achei que ia interagir um pouco já que a gente falou de deuses aqui, só pra encerrar é que eu achei que ia interagir um pouco com Cavaleiro da Lua Sim. Eu achei que ia ter alguma mençãozinha ali, alguma coisa, só que não teve. Mas alguma coisa pra falar? Alguma coisa acrescentar? Só lembrando que a gente vai deixar os links para os encadernados na descrição. Se você perceber, a gente falou aqui que tem muitas diferenças criativas, se você quiser conhecer as histórias originais que, acredite em mim, dão de 10 a 0 uhum. na, na adaptação, você pode comprar pelo nosso link aqui na descrição, ajuda muito o canal a continuar. Então, no mais é isso, espero que tenha gostado, não esqueça de compartilhar, curtir e não se esquece de inscrever. Tá vendo essa bolinha que deve estar aqui no meio? Aperta nela e aperta pra se inscrever e esses outros dois vídeos que você ainda não assistiu. E se você quer ver, você já assistiu esse aqui, mas se você quer ver nossa opinião aí, falando aspectos mais técnicos do filme, vamos dizer assim, a gente fez um vídeo também sem spoiler e a gente vai deixar no, no, no link do card. No mais é isso, espero que tenha gostado, até a próxima.